Então, quando a gente fica tratando o modelo ISLM, a gente vai trabalhar os dois mercados dentro da macroeconomia. A gente vai trabalhar o mercado de bens e mercado financeiro. O que é o mercado de bens? Mercado de bens e mercado de serviço. É o todo, é o todo da macroeconomia. Não, não separa o mercado de produção de carros, mercado de produção de roupas, é o mercado de produção de bicicleta, não. É tudo agregado tá? Então, quando a gente pegar o IS, yes, a gente vai pegar sempre o lado da produção e quando a gente pegar o lado LM, a gente vai pegar sempre o lado da moeda. Tá? Eu, vou, eu vou abrir ele aqui para vocês verem certinho. É, lembrando da nossa estrutura macro, macroeconômica, né? Na estrutura macroeconômica, a gente tem cinco mercados. É, a gente vai ter o mercado de bens, o mercado de serviço e o mercado de trabalho. E a gente vai ter o mercado monetário, que é o mercado de títulos, o mercado de divisas. Esses mercados aqui, o que a gente vai, que vai acontecer? A gente tem a parte real da economia. Então, quando a gente pensar em. em, em mercado de bens e mercado de trabalho, a gente vai trabalhar o lado real da economia. Quando a gente pensar em mercado monetário, mercado de títulos, mercado de divisas, a gente vai trabalhar a parte monetária da economia. Então, o que a gente vai fazer com o ISLM? A gente vai colocar o mercado de bens e serviços e vai colocar ele em interação com o mercado de moeda, com o mercado monetário. Então, a gente vai ver a parte real da economia e vai ver a parte monetária da economia. Ah, então, a parte de produtos e a parte de, de, de liquidez e moeda ali. A gente não vai ver o mercado de trabalho agora. Por que, que a gente não vai ver o mercado de trabalho? A gente vai entender que o mercado de trabalho, ele é uma parte... É, como se eu dissesse assim, por exemplo... Quando eu tenho é, uma economia fortalecida, um, uma produção de bens, é, um produto acentuado, um PIB lá em cima, entende-se que eu estou com o mercado de trabalho acentuado também. Então, a gente vai deixar o mercado de trabalho de lado e vai ver ele só lá na oferta agregada e demanda agregada que é uma economia, que é um modelo que a gente ampli, amplia mais um pouco as análises, tá? Então, o mercado de bens e serviços, quando a gente trabalha ele, a gente trabalha muito o curto e o médio prazo. Aí vocês vão entender bem quando a gente enxergar lá o modelo, quando a gente aplicar as políticas macroeconômicas, aí vocês vão entender. Oh, no curto prazo, qual é o efeito? No médio prazo, qual é o efeito? No longo prazo, o efeito já é o mais ainda... Né, dependendo da situação, ou pior ou melhor. Tá? Então, a gente vai enxergar aqui, ó, o ISLM, o mercado de bens, o mercado de serviço, como a parte real. O mercado de fatores, o mercado de trabalho, ele vai ficar subentendido aqui como sendo, com tudo mais constante, eu tendo um PIB alto, eu tenho um mercado de trabalho fortalecido ou não fortalecido. Tá? Então ele não vai ser enxergado aqui. Ele é importantíssimo para enxergar dentro do oferta agregada e demanda agregada, porque é ele que vai dar o sentido e vai representar ali dentro da oferta agregada e demanda agregada a inflação. Então, aqui, quando a gente trabalhar o ISLM, a gente não vai pegar assim, de certa forma, a inflação também. Ela também vai ficar subentendida, tá? Isso a gente vai, vocês vão conseguir entender mais para frente até o final do modelo, a gente vai conseguir entender. As variáveis ou agregados macroeconômicos são determinados pelo encontro da oferta e da demanda de cada um desses mercados. Então, lembrando que... Mercado de bens e serviços, ele tem, ele é um mercado onde ele tem oferta e demanda. Mercado monetário, ele é um mercado onde ele tem oferta e demanda. O que vai equilibrar esses mercados é essa interação entre a oferta e a demanda. Minha oferta de moeda for maior, o que, que vai acontecer com o meu mercado? Se a minha oferta de moeda for menor, o que, que vai acontecer com o meu mercado? Se a minha, minha demanda por moeda for alta, o que, que vai acontecer? Um, uma variável importante dentro desses mercados aqui, que vocês vão, que a gente vai trabalhar muito, é a taxa de juros. Então, a gente vai enxergar bem agora a taxa de juros dentro do mercado monetário e do mercado de bens. Como é que ele vai funcionar ali? Ela vai ser a variável endógena, ela vai estar dentro do modelo. Tá? É, então, aqui, ó. Então, o que é o ISLM? Por que que IS, né? ILM é Investment saving Investimento igual a poupança, liquide moneta, money supply moneta. Então, liquidez e moeda. tá Então, a liquidez é igual à quantidade de moeda, a oferta é igual à demanda por moeda. O investimento é igual à quantidade de recursos que eu tenho para poupança. Tá? Então, esse é o equilíbrio aqui dentro desses mercados. O investment saving é o que a gente vai enxergar o mercado de bens e serviços, que é o lado real da economia. O mercado financeiro será o mercado monetário. Essa é a equação que a gente vai trabalhar dentro do, do mercado de bens e serviços, que é, da, de forma que eu vou enxergar, agregada. Isso aqui é a renda nacional. Toda vez que vocês enxergarem em macroeconomia a questão de renda nacional, é a mesma coisa que eu falar do PIB, Tá? Então, aqui é onde o meu consumo é o que É a renda menos os tributos, menos os meus pagamentos com os tributos. Então, isso é o meu consumo. Mas o investimento, o meu investimento, ele vai ser com base na taxa de juros. É lógico que assim, é, é como eu estou falando para vocês, essa taxa de juros, ela, tá, ela é endógena, ela está dentro do modelo. Então, a gente sempre vai pensar no contudo mais constante o investimento é de acordo com a taxa de juros. É, e mais os gastos do governo, aqui, que a gente vai entender. Essa variável, gastos do governo, aqui, a gente vai entender muito quando a gente for aplicar as políticas monetárias e fiscais, principalmente dentro das políticas fiscais, quando a gente aumentar ou diminuir os gastos do governo. Tá? Então, essa variável aqui, ela representa muito aqui as questões gasto, né, do governo, é como se vocês enxergassem, por exemplo, a economia agora. Toda vez que o governo fala desse equilíbrio, né, desse equilíbrio dos gastos, vai aumentar, não vai aumentar, é isso aqui, através principalmente das políticas fiscais, tá? E políticas monetárias, lógico, tem né, é na questão ali do próprio Banco Central, e também, né, do, do governo, quando ele dá agora, que ele dá esses 600 a mais na renda, ele tá aplicando uma política monetária, agora, nesse momento, de forma expansionista. E o mercado financeiro, que seria o mercado monetário, que é o lado monetário da economia, a gente vai ter EDM, tá? Que é Liquid Monetary. É, ele vai ser com base no quê? M sobre P, que é a quantidade de moeda sobre o nível de preços. E aí, é quando a gente... Por isso que eu falo que a gente não enxerga a inflação, porque a gente vai lidar com isso aqui, ó. Tá? a gente já vai dizer que a quantidade de moeda é sobre o nível de preço a tá? gente vai entender a inflação e a gente vai ver que a renda conforme a gente vai aumentar ou diminuir a taxa de juros essa circulação aqui do produto e da renda qual vai ser o efeito tá então aqui que é aquela coisa que eu coloco para vocês né os economistas procuram compreender os fatos empregados empregando modelos que geralmente sintetizam em equações matemáticas, relações entre variáveis. Então, eu parto de um pressuposto, eu parto de um modelo para eu entender o que, que vai acontecer quando eu aplico uma política monetária e fiscal. Sempre parto de um ponto de equilíbrio, né? Que vocês já viram bastante só lá na micro, tá? Não é muito diferente dessa, dessa questão, não, tá? Então, aqui, ó... É, é, tudo isso que eu coloquei para vocês, né, só deixei aqui para vocês enxergarem um pouco mais, né, que aí o, o ISLM, né, mercado de bens, mercado financeiro, é uma estrutura para analisar como o produto e a taxa de juros são determinados no curto prazo, tá? Então, como que eu vou, como que vai haver essa relação entre produto e taxa de juros? O modelo IS é o um modelo de equilíbrio simultâneo, dos mercados de produto e mercado da moeda. Aquilo que a gente colocou. Então, sempre eu vou representar pelo Y e pela taxa de juros. Alguns livros, gente, vocês vão enxergar como Z, como X, né? Dependendo da situação. Mas a gente sempre, nos livros mais, assim, nacionais, a gente enxerga como Y e como R, tá? Ou como I, às vezes, a taxa de juros, tá? É, lembrando que essa taxa de juros aqui, eu estou trabalhando com a taxa de juros do mercado mesmo, tá? Taxa básica. Estou pensando nessa taxa básica. Quando a gente for trabalhar o modelo oferta agregada e demanda agregada, a gente separa um pouco. A taxa de juros real do taxa de juros nominal. Mas a gente vai trabalhar aqui com a nominal, tá? Aqui, só um pouquinho dessa história do modelo, porque, na verdade, Keynes, quando ele Escreveu a teoria geral dele, ele não fez de forma matemática, explicando, ou colocando modelos. Depois que alguns economistas foram sintetizando as suas ideias e modelos, aí você tem os, os, os clássicos né e os neoclássicos, que vem depois de, dessa questão, que pega o. o joga em modelos para dar uma explicação um pouco melhor do que, que acontece com a macroeconomia, por que, que, às vezes, eu aplico uma política monetária e não surte aquele efeito no produto. É, o que, que acontece? Quais são as variáveis que estão, tá, naquele momento, atrapalhando daquele produto crescer quando eu jogo uma, inflação, uma taxa de juros mais baixa para controlar a inflação ou para crescer um, um produto? O que, que acontece naquele mercado? Então, eles vêm com, essas, com esses modelos, né, após determinado período, é, principalmente aqui em 1937, 1960, 70, que tem bastante essa questão dos modelos, tá? É, sua aplicação é limitada aos períodos de estagnação e deflação. Então, é, muitas vezes a gente não consegue jogar esses modelos e dizer, ah, eu vou baixar a taxa de juros, vou aumentar o produto. Não. Sempre lembrando que é o tudo mais constante. E se eu estou no período de estagnação e deflação, eu tenho outras variáveis que estão influenciando que por mais que eu dê o remédio da taxa de juros, ou o remédio da política fiscal de expansionista, eu não consigo curar aquilo que está acontecendo no momento na economia. tá? Não consigo ter um retorno do que realmente eu quero. É, aí a gente tem vários fatores, né? Tem expectativa dos agentes, que a gente ouve, escuta bastante nos jornais, né? Essas questões de expectativa dos agentes. É, uma situação agora que a gente está, né? Clássica, né? De pandemia, né? que Histórica. Que aí, por mais que a gente que tente trabalhar e melhorar essa economia, ela ainda fica, né, em desequilíbrio ali, tá? E como eu falei para vocês, são um, esse modelo é só para dar um, um. É como se eu desse assim: é, eu tô, o paciente tá com febre, tá muito doente, eu vou dar para ele um antitérmico, tá? É, aquele antitérmico baixou a febre, melhorou, mas eu ainda tenho que fazer vários exames para eu entender o que está acontecendo com ele, como realmente ele pode melhorar. Então, por isso que a gente fala que é curto e médio prazo. E se eu der, por exemplo, um, um remédio acima do normal para aquele paciente, der muito antitérmico, o máximo que eu vou fazer é deixar ele mais doente ainda e matar ele. Ah, então, essa é a mesma coisa da economia. Então, dependendo do que eu vou fazer, se eu vou persistir em algum erro, o máximo que eu vou fazer é continuar né, prejudicando ao invés de melhorar a economia. É, eu vou explicar primeiro aqui para vocês a curva Yes. Então, como eu falei para vocês, eu vou explicar separadinho tudo, né, é, que no aula normal a gente poderia discutir isso bem mais fácil, vou explicar cada curva, como é que ela, como é que ela se comporta, para a gente entender depois as duas juntas, tá? e como que elas vão equilibrar, e como que a gente aplicando a política monetária, a política fiscal, como é que essa taxa de juros vai, vai influenciar dentro desse mercado, tá? E depois, aí a gente vai ver com a economia aberta. Por enquanto, nós vamos trabalhar o quê? Ó? Com a economia fechada. Eu não vou colocar aqui exportações, menos importações, que é dentro daquele modelo lá. E como a gente sempre enxerga em macroeconomia, né? Eu estou enxergando pelo lado do dispêndio, pelo lado da demanda. Então, quando eu tenho o de, é, PIB, é igual o quê? Renda nacional é igual ao consumo, mais investimento, mais gasto do governo. Não sei se vocês lembram da questão do quando vocês trabalham lá a disciplina de contabilidade nacional, que vocês enxergam é, o, a contabilidade nacional de três formas, né? Vocês enxergam pela renda, pela despesa, e, e pelo produto, pela despesa e pela renda, né? Então, a gente, quando a gente trabalha na macro, a gente trabalha muito pela despesa. A gente enxerga pela despesa. Mas, a gente enxerga também a renda. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então... É aqui aquilo que eu falei para vocês, a produção né, seja igual à demanda por bens. Então, quando eu trabalho o lado do IS, eu vou trabalhar muito a demanda agregada. Então, a demanda agregada, aquele ponto de equilíbrio, onde a oferta agregada é igual à demanda agregada. Então, eu vou enxergar o ISLM aqui, ó. vou até pular para vocês aqui. ó, né? Aqui, a demanda agregada, oferta agregada, tá? que essa é a linha da demanda. Ah, aí no, no ponto de equilíbrio. Aí eu vou. Isso, aí da relação IS. Aí, quando eu inserir uma taxa de juros, quando eu se eu aumentar ou se eu reduzir a taxa de juros, o que, que vai acontecer nesse mercado? Então, definimos a demanda como a soma. Né? Então, sempre pelo lado da despesa, pelo lado da demanda. Consumo, investimento mais gasto do governo. Consumo em função da renda. Então, o que, que eu vou enxergar aqui? A função, né? Consumo em função da renda, menos os tributos. Então, quanto mais impostos eu gasto, menos renda eu tenho. Quanto menos impostos eu gasto, mais renda eu tenho. E mais eu posso destinar para o consumo. Eu, geralmente, não destino toda a minha renda para o consumo né tirando tudo isso aqui é um destino toda a minha renda para o consumo eu posso destinar a minha renda também para a poupança então eu tenho esse nível de renda aqui que eu posso ter consumo mais poupança tá isso enxergando o modelo a tá, gente dentro do normal isso que eu tô falando para vocês tá então gastos com investimentos gastos do governo impostos como dado então não enxergo, né, não vou colocar, mexer aqui com a questão de impostos, nada por enquanto. Então, é, eu tenho consumo, eu tenho gastos com investimento e eu tenho gasto do governo. Então, eu enxergo tudo aqui pelo lado da demanda, pelo lado do dispêndio, tá? Por que que eu chego nessa, nessa equação aqui, ó? Por que que o ISLM, ele enxerga investimento e ele enxerga poupança? Pela essa questão aqui, ó. Eu posso colocar a minha renda é igual ao consumo mais investimento. Então, eu estou enxergando aqui do lado da despesa. E eu posso enxergar também do lado do consumo. A minha renda é igual consumo mais poupança. Se eu tirar aqui, então eu vou ficar com investimento é igual a poupança. Então, é, para que eu tenha um equilíbrio certo dentro do, de um país, tal, eu tenho que ter poupança e tem que ter investimento, ou seja, aquele recurso, aquela pessoa que não gastou todo o seu dinheiro, automaticamente ela deixou no banco, aquele banco, ele só consegue, a gente tem que ter, é, acho que vocês viram lá no, no, na disciplina de monetária, né, que a gente tem a, a, a questão da poupança, ela é um suporte para o investimento, tá, então essa é a condição de equilíbrio, é, do mercado de bens e serviço, essa relação entre investimento e poupança. Dá para entender bem isso? Essa relação? Que eu preciso ter um determinado nível de poupança para eu ter que ter investimento. Esse investimento aqui, gente, eu estou me referindo à formação bruta de capital fixo, tá? Eu não estou me referindo a investimento é, de mercado financeiro, tá? Eu tô falando de investimento quando a gente enxerga lá, quando vocês pegam lá dentro do IBGE, o PIB, inclusive esse aqui, ele vem como formação bruta de capital fixo, ele não vem como um izinho aqui, tá? Então por isso que a gente enxerga bem essa condição de equilíbrio aqui. Poupança e investimento, eu tenho que ter um determinado nível de poupança para que eu dê suporte para minha formação bruta de capital fixo, que é o que acontece hoje dentro da própria economia, né? governo ou as famílias ter um determinado nível de poupança para que eu traga aqui para esse nível de investimento inclusive até o próprio chupeta ele coloca também essa necessidade da poupança para os investimentos quando ele vai falar das inovações né e do, do crescimento da própria economia tá? para dar suporte a questão desse equilíbrio desse mercado de bens e de produção tá? Por aqui continuar com vocês? Só para a gente terminar essa curva IS aqui. Ó, então, investimento igual poupança, né investimento vai ser em função do quê? Vai ser em função da, variável, da, da principal variável, que é a taxa de juros. Ah, então, a gente vai enxergar bastante essa questão da taxa de juros. E poupança vai ser em função da renda. Quanto maior a renda, da população, é entendendo, né, de uma forma normal, com tudo mais constante, é, vai ter um determinado nível de poupança, tá? Então, aí, onde a gente tem, por exemplo, eu aumento, enquanto eu aumentar em um real a mais a, a, a renda, eu tenho uma, uma propensão a poupar muito maior, tá? Então, cada vez que eu aumento a renda, eu tenho uma propensão a poupar muito maior. É, o investimento, ele vai ser em função... Da taxa de juros, por quê? Quanto maior eu tenho uma taxa de juros, por exemplo, pense vocês como se vocês fossem um empresário. Se eu tenho uma taxa de juros de 14%, do né, a taxa média, taxa selic de 14%, e eu estou com o mercado agora, nesse momento de pandemia, o que, que eu vou fazer? Eu vou investir na formação bruta de capital fixo? Não. Eu vou simplesmente produzir menos e vou entrar o quê? Eu vou entrar no mercado financeiro. Tá? Ah, então, essa questão da, quando eu tenho uma, simplesmente uma, acho que eu não consigo escrever, né? Não, não consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Eu nunca consigo fazer nada reto, né? Então, aqui, ó. Eu tenho aqui, eu tenho taxa de juros, né? E tenho produto aqui. Tá? Então, conforme eu tenho essa taxa de juros, esse nível de produto, tá? Então, conforme eu aumento a minha taxa de juros, ó, se eu venho aqui e aumento a minha taxa de juros para R linha, ó, o que, que eu faço com o meu produto? Eu diminuo a quantidade de produto, tá? Porque essa taxa de juros aqui me favorece o mercado financeiro. Agora, se eu reduzo a taxa de juros... A pessoa consegue um equilíbrio com o mouse, né? Ó, para R, duas linhas. O que que acontece? Eu tenho um nível maior de produto aqui, tá? Y, duas linhas. É isso que ele que quer dizer com essa relação da taxa de juros. Então, ela vai ser inversamente proporcional aqui, a curva IS. Tá? Então, eu vou sair, né? Esse seria o meu ponto de equilíbrio. Tá? Se eu aumento a taxa de juros, eu vou para esse ponto de equilíbrio. Se eu reduzo a taxa de juros, eu vou para esse ponto de equilíbrio aqui, lembrando o tal do contudo mais constante. Tá? Então, eu tenho... É, é essa que é a ideia quando o governo faz esse trabalho com a taxa de juros ali. É, eu estou deixando de lado a questão da inflação, tá? pensando que a gente vai enxergar lá, quando a gente enxerga M sobre P, lá no mercado de moeda a gente vai enxergar depois essa questão da inflação, tá? Acho que tudo bem até aqui, né? Então, essa seria aqui a minha condição de equilíbrio, né? Onde eu tenho poupança e é, formação bruta de capital fixo, investimento. Eu tenho a necessidade de ter um determinado nível de poupança para ter investimento em capital fixo. Isso, né? Eu aqui acompanhando uma determinada taxa de juros, Tá? Quanto menor a minha taxa de juros, entende-se que eu tenho mais investimento em formação bruta de capital fixo. Essa taxa de juros aqui, né, ela vai, ela pode ser tanto pensada na taxa de juros para empréstimo, como aquela taxa de juros, né, que eu vou destinar para simplesmente colocar lá em títulos públicos e não vou simplesmente colocar no mercado financeiro, porque não vai compensar, tá? Então, deixa eu pegar meu apontador aqui de novo. Ó, então aqui, né, essa curva e curva IS, né? Toda essa explicação que eu passei para vocês agora, né? A relação de investimento, a condição de equilíbrio, tá? Então essa vai ser aqui a nossa equação de IS que a gente vai trabalhar. Lá para o final, a gente eu vou colocar um, um exercício, mas eu vou deixar ele prontinho aqui mostrar para vocês como é que a gente, mais ou menos de uma forma simples, a gente calcula isso, tá? Mas. A gente sabe que não é uma coisa exata, né? É só um modelo para a gente partir de um pressuposto mesmo. É onde a produção deve ser igual à demanda por bens, tá? Então, a condição de equilíbrio vai ser oferta agregada igual à demanda agregada. tá Então, é sempre essa questão da condição de equilíbrio. Quando eu tenho uma demanda muito maior por bens e uma produção muito menor, automaticamente eu vou ter uma inflação, né? ou quando eu tenho uma produção muito maior e uma demanda muito menor, automaticamente eu vou ter uma deflação ali do produto, tá? Meu, a minha demanda por moeda é menor aí. Tá? Então, podemos agora examinar o que ocorre com o produto a taxa de juros. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos naquela que eu falei para vocês no, no gráfico, ó. Então, o aumento da taxa de juros diminui o investimento. A diminuição do investimento leva a diminuição do produto, que diminui ainda mais o consumo e o investimento por meio do efeito multiplicador. Então, o que, que acontece? Aqui, né? Eu tenho essa taxa de juros né, e esse determinado nível de produtos. É, quando eu aplico uma taxa de juros muito mais alta, né? eu saio, por exemplo, de uma taxa de juros de 5%, eu vou para uma taxa de juros de 8%, né, ao longo do ano, o que a gente percebe agora que ela foi, caiu bastante, né, ao longo desse ano, o que, que vai acontecer? Eu vou ter um nível de produto menor. Tá vendo? Essa curva aqui, gente, ela pode ser, é, esse nível de produto aqui, pode ser tanto maior como pode ser menor, tá? Ele pode vir aqui, ó, né, é, ele pode vir aqui também, tá? Eu posso ter esse nível de, de, de, de taxa de juros e ter só esse nível de redução aqui. É, aquela questão da elasticidade, né? Da curva ser elástica, inelástica, isso que vocês veem também na, na microeconomia, tá? Então, qual é a sensibilidade realmente nesse momento, é, quando a gente tem da relação né, empresas, governos e família, principalmente das famílias e das empresas. Qual é a relação realmente que eles têm ali e que eu tenho realmente, que eu posso ter um nível de produto menor ou posso não ter, tá? Então, muitas vezes eu posso ter até bem menos aqui, ó. Tá? Isso vai depender da sensibilidade com relação à taxa de juros, tá? Como é que vai estar essa sensibilidade com relação à taxa de juros? E aí eu vou ter um efeito na, né, na, na demanda agregada também, que é essa redução aqui da própria demanda agregada. Por que, que eu tenho esse efeito na demanda agregada? Porque, assim, se eu aumentei a taxa de juros, eu estou aumentando o custo do meu dinheiro. Tá? Então, eu vou simplesmente reduzir né, a, a quantidade de consumo. Então, eu vou reduzir aqui a própria demanda agregada. Ou, aqui, ó, se a gente enxergar o próprio mercado de trabalho aqui dentro, ó, o que, que acontece? Eu estou diminuindo o produto. As pessoas estão comprando menos, as pessoas estão, né, vai demandar menos. Quando as pessoas demandam menos, as empresas vão simplesmente pensar o quê? Em contratar menos pessoas. Quando as, pessoas, as empresas contratam menos pessoas, vai ter menos renda no mercado, porque vai ter pessoas mais desempregadas e não vai ter uma circulação maior de renda, tá? Então, eu venho aqui para esse nível de produto, tá? Então, esse aqui, por isso que a gente fala com tudo o mais constante, quando que eu tenho, por exemplo, um efeito que eu não vou alterar a taxa de juros, que eu simplesmente, ela vai permanecer inalterada, mas eu vou ter um efeito no deslocamento da curva. Quando eu estiver trabalhando com a variável endógena, exógena, a variável que está fora do modelo. Quais são as variáveis fora do modelo? Por exemplo, um aumento de impostos. Né? o governo foi e aumentou os impostos agora é, o imposto não estou falando imposto de livros tá <risos> questão é o, o governo vai aumenta o imposto de carros aumenta né para arrecadação ou agora como o próprio é, ministro quis fazer né é o guedes aumentar os impostos de uma forma né colocando ali de forma mais ou menos assim, mas houve um aumento de impostos, né? Então, o que, que acontece? Eu tenho simplesmente só um deslocamento da curva. Por que eu não tenho ao longo da curva? Né? Por que, que eu não tenho ao longo aqui da curva? Porque eu estou simplesmente com a taxa de juros permanente e eu estou só mexendo no nível de produto, tá? Então, quando a variável é exógena, né, quando ela está fora do modelo, eu simplesmente desloco a curva. Ah, professora, mas e se eles simplesmente reduzissem é, os impostos? O que, que eu teria? Eu teria uma curva né, para cá. Eu estaria com um nível de produto aqui maior. Tá? Quando eu falo nível de produto maior, eu falo nível de PIB. Eu falo em questão de renda nacional, eu falo em questão de produção nacional. Tá? Então, a gente vem sempre para cá. Tá? Quando, eu tenho, quando eu tenho, se eu tivesse esse aumento. Então, a minha curva se desloca para a esquerda. Não, para a direita, né, gente? Sempre que eu vou ter uma redução nos impostos, eu vou ter, simplesmente, um deslocamento aqui da curva para a direita. Tá? Quando eu tenho um aumento dos impostos, eu vou ter um deslocamento da curva para a esquerda. E aquela história também, né? Tudo vai depender da sensibilidade, né? Da, da questão da própria dessa própria variável aqui, tá? Com quanto que eu vou ter de aumento, quanto que eu vou ter? De repente eu tenho um aumento, uma redução de impostos e eu não consigo ter um aumento do produto, porque as pessoas estão desconfiadas do que vai acontecer, tal. Então às vezes ele vem só um pouquinho para cá, assim, de aumento e é coisa muito mínima aqui que vocês não dá nem nem para perceber muito na economia, tá bom? Então agora a gente vai colocar a a curva LM, tá? Ó então, a curva LM, que ela vai ser essa daqui, tá? Deixa eu colocar aqui o meu contador, tá? Ela vai ser aqui, ó, certo? Diretamente proporcional e diferente da IS, que ela é inversamente proporcional aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui para explicar para vocês. Ó, então é a IS, tá? Ela vai ser inversamente proporcional por causa da questão da própria taxa de juros, que ela inversa a taxa de juros. Eh, mercado financeiro né então aqui mercado financeiro e a relação ele. mercado financeiro taxa de juros é determinada pela igualdade entre oferta e demanda de moeda então é sempre a mesma coisa que eles mercado né a relação entre oferta e demanda se eu tenho uma oferta de moeda muito maior do que a demanda o que, que vai acontecer com a minha taxa de juros automaticamente com tudo mais constante né ela vai cair tá? Ela vai reduzir. Eu tenho uma oferta, tá? Sobrando dinheiro no mercado. E eu tenho uma demanda baixa, as pessoas não estão demandando, as pessoas não estão comprando, não estão indo atrás. Né? Então, o que que vai acontecer? Simplesmente, eu vou ter uma redução da taxa de juros, tá? Então, só, ver se eu consigo escrever aqui, colocar aqui do lado. Então, eu tenho, né, um aumento da oferta. ah, Então, oferta agregada de moeda. Tá? o que, que vai e uma demanda, né, aí o que, que vai acontecer com a taxa de juros, a taxa de juros, né, ela vai reduzir, tá, mas se eu tenho uma demanda alta por moeda, se eu tenho uma demanda alta por moeda, a taxa de juros vai subir também, Tá? vou escrever assim que eu consigo escrever, certo? Então, se eu tenho uma demanda alta para moeda, a minha taxa de juros também, automaticamente, ela vai subir justamente porque eu tenho uma oferta de moeda entendendo-se que eu tenho uma oferta de moeda fixa. O governo não vai sair por aí imprimindo moeda à torta e à direita ou dizendo, ah, vou imprimir moeda, vou dar dinheiro, né? É porque eu preciso sair imprimindo dinheiro para colocar no mercado, tá? Não é assim, aí acaba perdendo valor, mas isso a gente, lógico que a gente vai conversar depois, tá? Então, se eu tenho uma demanda maior por moeda, automaticamente a minha taxa de juros ali aumenta, tá? A variável M, ao lado esquerdo, né, essa variável aqui, tá? É o estoque nominal de moeda, é a oferta de moeda, tá? O lado direito nos dá a demanda por moeda, ó, que é esse lado aqui. Vai nos dar a demanda por moeda, que é função da renda nominal, tá, e da taxa de juros, tá. Então, a demanda por moeda aqui é em função da taxa de juros, tá. Então, esse lado direito aqui, né, esse lado esquerdo aqui é a oferta, e esse lado direito aqui é a demanda por moeda. Tá? É isso que a gente vai entender dentro da LM por isso que falam liquidez e moeda tá? a questão da, da liquidez de mercado o aumento da renda nacional aumenta a demanda por moeda o que que é esse aumento da renda nacional o que que entende-se por esse aumento da renda nacional Ó, entende-se aqui ó mais pessoas trabalhando o mercado de trabalho funcionando perfeitamente as pessoas trabalhando, tendo renda e indo às compras. Então, eu vou aumentar a demanda por moeda. Tá? Se eu tenho uma redução da renda nacional, eu vou ter, simplesmente, um menor, uma menor demanda por moeda. Tá? O aumento da taxa de, de juros diminui a demanda por moeda. Então, é, automaticamente, e, é esse, e é isso justamente que a taxa de juros quer fazer. né? A taxa de juros, quando o governo aumenta, a taxa, de, a taxa Selic, o que, é que ele quer fazer? Ele quer justamente diminuir essa demanda por moeda. Porque essa demanda está acentuada, gerando um processo inflacionário. Então, o que ele faz? Ele vai simplesmente é, aumentar a taxa de juros para reduzir essa demanda. Vai aumentar o custo do dinheiro. Esse equilíbrio do mercado de, de moeda requer ó, oferta de moeda e demanda por moeda iguais. Tá? Então, onde há esse equilíbrio aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui a explicação para vocês. Então, aqui ó, só para a gente derivar a curva e entender a curva de moeda. Então a gente vai partir dessa curva aqui, né? Onde a gente tem ó, porque um aumento da demanda. E de, eh, por moeda leva um aumento da taxa de juros, por quê? porque simplesmente as pessoas estão demandando moeda. Ela é uma curva ó, fixa. Eu não tô simplesmente aqui aumentando, né? Entendendo se assim não tô imprimindo dinheiro, jogando dinheiro no mercado. Eu tô com ela fixa, então. E as pessoas estão demandando dinheiro. o dinheiro que vai acontecer. Eu vou aumentar simplesmente. aqui a minha demanda, a minha taxa de juros, para equilibrar essa demanda por moeda, tá? Então, eu vou sair de, da, dessa, desse nível de renda para esse nível de renda, né, aqui, ó, tá? Então, o nível de atividade econômica maior pressiona a taxa de juros, ó, tá? Então, a taxa de juros vai lá em cima. Tá? mas esse é o nível de atividade econômica, ó. esse nível de produto aqui, ó, ó, esse nível de produto, esse nível de renda que as pessoas demandando mais dinheiro, há uma pressão para simplesmente para que haja um aumento da taxa de juros. Isso entendendo, gente, quando esse mercado está mesmo em desequilíbrio, tá? quando a gente tem o um desequilíbrio aí dentro desse mercado. Tá? Então, muitas vezes o governo procura equilibrar através da própria taxa de juros aqui. E aí, às vezes, o efeito aqui desse, desse aumento dessa taxa de juros é elevar também um pouco mais o nível de poupança, né, que já aconteceu na, na economia brasileira, que já as pessoas demandam um pouco menos e acaba elevando o nível de poupança. É naqueles, acho que vocês viram lá em monetária, né, M1, M2, M3, M4, M5, tá, e aí você tem... É curioso, se você pegar agora, você vai ver uma demanda maior pelo M1, né? Dizem que tá. Pela. O tesouramento da moeda. Tá? Então, aqui, ó. Esse vai ser o deslocamento da curva LM, tá? É a mesma coisa que a gente fala da, da, da curva Essa é da curva LM. Quando eu tenho simplesmente aqui, ó, um aumento da oferta de moeda faz com que a curva lm desloque para baixo diminuindo a taxa de juros então o que, que vai acontecer ó? simplesmente quando o governo está ofertando moeda o que, que vai acontecer eu vou simplesmente precisar Por que, que o governo vai ofertar moeda ele só procura ofertar moeda justamente porque a demanda já não tá boa então o que, que acontece a taxa de juros ó, vai lá embaixo tá mas o, o meu nível de renda permanece aqui inalterado tá? É, é, mas até esse momento por isso que eu falei para vocês, que a gente tem que entender curto prazo, médio prazo aí a gente vai entender isso um pouquinho mais na outra aula, quando a gente aplicar as políticas monetárias e fiscais, vocês vão ver que em algum momento as curvas vão sair de um lado, vai sair do outro pela essa questão de que elas no curto e no médio prazo sempre vai ter um efeito um pouco diferente ali, tá? É, aqui, gente, tudo que eu coloquei, né, da, da, das curvas, só que aqui agora eu uni essa relação, né, para explicar para vocês um pouco, mas eu vou explicar ela melhor quando a gente vê lá na outra aula, para a gente colocar dentro do modelo exatamente, tá? Então, a IS vem da condição de que a oferta de bens deve ser igual à demanda por bens. Então, oferta agregada igual à demanda agregada. A LM vem da condição de que a oferta de moeda deve ser igual à demanda por moeda, Tá? Então, aí vai ter esse equilíbrio. Aqui, a LM Essa é a relação IS. Tá? Essa é a relação IS. Aqui, que é, é a renda nacional, o PIB, é igual ao consumo, né? Que consumo vai ser com base na, na renda real, mais investimento e mais gasto do governo. Eu não coloquei as exportações e importações aqui, porque a gente vai primeiro enxergar esse modelo numa economia fechada. É lógico que a gente fala assim, nossa, professora, como é que a gente vai enxergar o um modelo numa economia fechada? Primeiro, a gente tem que partir de um pressuposto, para vocês entenderem como funciona o modelo. Depois, a gente vai abrir aqui, para vocês enxergarem que vai dar outro efeito, aquilo que eu falei, no curto prazo, então, e no médio prazo, com a economia aberta, é mais diferente ainda, tá? Então, a relação LM, somente quando a gente reduz, aumenta a taxa de juros, né? Então, o mercado externo, vocês até perceberam, né? Vocês estão quase no pezinho no, no final da, da economia lá, vocês perceberam é, com a taxa de juros agora, o que, é que aconteceu com o mercado financeiro aqui, né? Quando o governo baixou a taxa de juros, o que é que aconteceu com a taxa de câmbio. Então, qualquer ponto da curva IS negativamente inclinada corresponde ao equilíbrio de mercado de bens. Então, qualquer ponto da curva lá, a gente vai ter é, a curva realmente negativamente. Qualquer ponto da LM positivamente inclinada é, é, corresponde ao mercado financeiro, tá? Que é o que a gente vai enxergar ali, que é na questão da demanda por moeda. Quanto maior a sua demanda, maior a taxa de juros, tá? Entendendo isso. Por isso que ela vai ser positivamente inclinada. Aqui eu coloquei para vocês, só para a gente ver uns dados, né, aqui, ó, sobre taxa taxa, taxa Selic e o IPCA, tá? Então, eu tenho o PIB aqui em azulzinho, ó, né, desde 1999, acho que dá para enxergar bem, né? É, e eu tenho o IPCA em vermelho, ó, é, Eu vou, vou partir para os meses mais aqui que a gente teve umas situações, ó, 2009, que a gente teve uma crise financeira, né, a gente tinha o um IPCA, até então de 6 e 10 a gente foi baixando, mas olha aqui, a ah, professora baixou a taxa de juros, mas olha o nível de produto, o nível de produto continua o mesmo, ó. E o IPC, é, a Selic ó, ó, reduziu, está ó. vendo? IPCA estava reduzido também, mas o que, que aconteceu aqui? A gente tem uma variável exógena aqui dentro, né a gente teve uma crise nesse período aqui em 2008, que surtiu efeito lá em 2009. Então, aqui, ó. Então, 8,75 de Selic, né, saiu de 13. Para 8,75, o produto não teve efeito aqui. O produto foi, teve efeito lá em 2010. Né? Quando você tem um aumento um pouco maior aqui do produto. Ó. Tá vendo? E uma taxa de Selic aqui, que foi para IA 9, alguma coisa. Eu tenho uma tabela ali Depois, acho que eu passei para vocês essa tabela, mas eu vou... Isso eu coloquei lá no, na primeira página, depois eu vou ver se eu coloquei. Então, aí eu tenho, ó, tá vendo? O nível de produto que eu começo a subir aqui, ó. Um pouco maior, mas né? Ele vai subindo. Ele foi, nesse período aqui, foi 7,60 de PIB, tá? É, hum. Aí, eu venho ao longo depois, né? Ó, 2011 já aumenta, né? A minha Selic já aumenta. Aí, 2012, ela reduz de novo, o meu nível de, de, de PIB fica bom até, aí eu venho aqui, eu venho, olha. Quando eu estou de 2015 a 2016, olha a taxa de Selic aqui ó, em cima. Ó. Olha o que acontece com o meu nível de produto. Ó. Tá vendo? Só reduz, só cai. Né? Aqui, ó E a minha inflação, ó, que é o IPCA? Por que, que eu apliquei essa taxa? É por isso que a gente fala que é né, no curto prazo, né? Então, a gente tem aqui, ó, no curto prazo, foi aplicando a política expansionista, né? De taxa Selic, né, reduzindo. Reduziu a taxa Selic aqui, aí sentiu um pouquinho um processo inflacionário, saiu daqui, foi para cá, ó, e aí você vai, né? Você vai desequilibrando, aí você equilibra um pouquinho de produto, depois o que, que você faz? Você aumenta a taxa Selic, você tem uma inflação IPC um pouquinho mais equilibrado, por quê? a demanda por moeda e a demanda por produto está um pouquinho mais equilibrado. Aí depois você tem, né, um processo inflacionário um pouco maior. Aí eles, o remédio é o quê? O remédio é simplesmente a taxa Selic, né? Olha o desemprego, ó. Olha o desemprego, mercado de trabalho, a renda nacional, ó. Tá vendo? Aí você tem. Você tem um pouquinho, ó, ó você vem com o aumento do desemprego aqui, ó. Tá vendo? Conforme você cai produto, olha o aumento do desemprego. Então, dá para a gente enxergar bem por esses dados aqui. Eu peguei esses dados lá no Banco Central, tá, gente? É aqui 2020, eu, eu né, fiz uma. Coloquei muito exato aqui, porque eu não, não consegui pegar os dados direito ainda aqui, ó. Mas a Selic, bem reduzida. Eu coloquei as, uh, aqui as referências, tá? Esse aqui é o Blanchard, que eu uso bastante.